Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Miriam, hoje sou a responsável pela preleção desta noite. Gostaria de saber quem está vindo aqui pela primeira vez. Não, ele não, né? Sejam todos bem-vindos. Então para que nós nos preparemos para a preleção desta noite, para esse contato com o Evangelho de Jesus. Nós vamos nos lembrar e pedir a que Jesus nos envolva e nos acolha, a todos nós. Vamos fechar os nossos olhos suavemente, tranquilizando os nossos pensamentos e sentimentos. Nos conectando com o nosso Anjo de Guarda, nos conectando com Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, pedindo a ela que ela possa, neste momento, nos envolver em seus braços, possa acalentar-nos, possa igualmente nos envolver com o seu manto azul de paz, de tranquilidade, de harmonia. Vamos também nos conectando com Jesus, o nosso irmão maior, aquele que nos deixou o seu evangelho, nos concedeu tantos exemplos Que com certeza quando refletimos sobre alguns deles, nós trilhamos um caminho mais seguro, mais tranquilo e ameno na nossa jornada E assim... Irmanados, nós vamos em direção a Deus, o nosso Pai Aquele que nos criou a sua imagem e semelhança Vamos nos aproximando desse Pai amoroso Que nos concedeu o dom da vida A oportunidade das reencarnações Que é todo misericórdia e amor Nós vamos nos envolvendo com todo este amor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 e não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O que nós vamos hoje é, fazer aqui nesse ambiente é semelhante a muitos e muitos, há muito, muito tempo atrás, quando muitos irmãos semelhantes a nós se reuniam para escutar uma passagem do Evangelho porque uma passagem do Evangelho faz com que nós nos alimentemos de um pão que é o divino, que é aquele pão que nos fortalece, que nos dá ânimo que nos dá esperança, que abre imensamente muitas portas e muitas janelas para que nós venhamos a nos compreender melhor e esse tema da noite de hoje ele é um tema bastante desafiador ele está logo atrás ou melhor, logo a seguir do capítulo 11 do evangelho que se fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e logo em seguida no capítulo 12 que nós vamos abordar hoje vamos refletir nos itens de 1 a 4 está sendo colocado para nós que nós devemos retribuir o mal com o bem se nós já temos tanta dificuldade para amar o próximo que está tão pertinho de nós Quanta dificuldade também nós temos de compreender aquelas pessoas difíceis do nosso relacionamento Esse exercício de reflexão é exatamente para que possamos estar nos alimentando desse ensinamento de Jesus Nos fortalecendo para que quando daqui saiamos, sai, saiamos de uma forma diferente que quando aqui chegamos. Para termos condições de observar um olhar diferenciado para nós mesmos, diante deste ensinamento. E que muitas vezes nós nos atemos a tantos detalhes, nos desequilibramos e às vezes a fórmula segura está Tão pertinho de nós, nós temos tanta dificuldade em compreender, em aceitar as pessoas como elas são. Então para começar a, a nossa reflexão, nós vamos ler um, uma passagem do Evangelho de Mateus. Essa passagem está lá no Sermão do Monte, fala assim, Pagar o mal com o bem. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, de versículo de 5 a 20 e de 43 a 47. Jesus disse para aqueles que o escutavam, aprender o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Daqui para frente nós vamos ler algumas frases, observem a posição de Jesus diante disto que nós acabamos de ler. Porém eu digo a vocês... Amem os inimigos Façam bem para aqueles que os odeiam Orem por aqueles que os perseguem e caluniam Para que sejam filhos do meu Pai Que está nos céus Que faz nascer o sol sobre os bons e os maus E faz chover sobre os justos e os injustos Será que quando Jesus pronunciou estas palavras Ele não abriu a possibilidade de nós refletirmos Quando nós pensamos em inimigos Nós lembramos de uma guerra Será que só foi nesse propósito que Jesus fez esse convite Para que nós reflitamos sobre esse assunto? Com certeza não Ele abriu um leque maior é uma forma de abranger um assunto de forma ampla, uma amplitude maior que consigamos enxergar aqui nesse momento encarnado. Será que, nós falamos há pouco das guerras, será que no nosso dia a dia, aquelas pessoas que nos cercam, que nós entendemos como os nossos inimigos, e que nós podemos começar a entender como pessoas que estão na nossa jornada por algum motivo, por algum, algo que nós temos que fazer para nós mesmos e para eles também, será que todos que estão ao nosso redor, que não comungam conosco da nossa, das nossas ideias, não comungam da, do mesmo credo religioso, não comungam da... Da escolha sexual Do partido político Será que eles são os nossos inimigos? Ou será que essas pessoas Por não é, aceitarem Por não ser Ou nós não os aceitarmos como eles são Nós achamos que eles são os nossos inimigos Porque são contradições Que nós gostaríamos que não existissem Que todos lessem a cartilha do jeito que nós lemos Então quando nós começamos a ter esse viés De perceber algumas nuances no nosso dia a dia Nós vamos nos observar um pouquinho melhor Por exemplo Quando nós falamos inimigos Será que Será que no nosso dia a dia Dentro da nossa casa Nós somos amigos De todos que lá habitam conosco Será que o pai que se opõe ao filho Ou o filho que se opõe ao pai Não está precisando enxergar Ou esclarecer toda essa situação de outro viés Numa conversa, numa abertura maior Durante a nossa jornada nós temos vários exemplos perto de nós Será que um, um irmão nosso um irmão de sangue, consanguíneo, a gente pode considerar que é o nosso inimigo? A gente quer crer que não, mas os exemplos mostram que só acontecer um caso de uma herança O que, que acontece? Se não é do nosso agrado que aquele irmão recebeu tal quantia e nós vamos nos imaginar irmão dessa pessoa como é que nós nos comportaríamos? nós temos vários exemplos de pessoas que eram mais que consanguinamente ligados, mais do que irmãos eram um amor incondicional e de repente no meio de uma partilha, por causa de uma herança, se tornaram inimigos outro exemplo quantos amigos nossos, nós sabemos que num determinado momento da sua vida Resolveu fazer a criar um negócio E chamou o seu melhor amigo, a sua melhor amiga Tudo estava indo muito bem Até o dia que os, os negócios não saíram Como efetivamente era previsto Se desfez a sociedade E quantos nesse desfazer a sociedade Se tornaram inimigos Vamos levar para dentro de muitos lares Maridos e esposas que se amavam E no momento de uma separação se tornaram inimigos Então temos vários exemplos no nosso, no nosso dia a dia Que se a gente se reportar e se prestar mais atenção Com que facilidade as pessoas se tornam inimigos dos outros Por exemplo Aquele parente mala, né, que a gente acha que ele é mala, às vezes nós somos mala para ele Aquele nosso companheiro de trabalho, que a gente entende como nosso inimigo A gente não se dá bem, a gente não se entende E a gente fala, poxa, não comunga comigo da mesma cartilha É contraditório, e nós já nos afastamos Em nenhum momento, nessa leitura desse pequeno trecho do evangelho foi falado que chove para aquele que é bonzinho, faz sol só para aquele que é bonzinho, que fez as orações da noite. Não, aqui está escrito que independente de qualquer pessoa, bom ou ruim, grato ou ingrato com certeza, a chuva vai chegar e o sol vai chegar para todos, que nós estamos falando de misericórdia. A misericórdia divina que faz com que nós despertemos, nós acordemos e consigamos enxergar que essa misericórdia que nós almejamos, é a mesma misericórdia que nós também podemos ter para aqueles que estão ao nosso lado. Não é diferente também, nós falando numa sociedade, de uma forma geral, aquele olhar crítico, aquela forma é, difícil que nós olhamos para aqueles que cometem algum tipo algum tipo de crime, aqueles que, que estão presos, condenados, nós temos esse olhar também. Nós não temos o olhar do amor, infelizmente não. Nós não temos a preocupação de fazer uma oração para essas pessoas, Infelizmente nós temos muita dificuldade de compreender isso tudo Porque nós enxergamos essas pessoas diferentes de nós Nós enxergamos essas pessoas como pessoas difíceis de se lidar Difíceis de entender que não comungam conosco Da mesma forma de viver Então quando nós abrimos esse leque Quando nós nos atentamos o quanto é difícil amar os nossos inimigos Nós vamos procurar Dentro do possível Verificar o porquê que não encaixa Esse amor incondicional Esse amor ao próximo Que nós precisamos desenvolver E nós sabemos que não é do dia para a noite Que isso vai acontecer Nós temos várias oportunidades Através das reencarnações De começarmos a nos pautar para de alguma forma percebemos por que estamos nesse planeta e lembrarmos acima de tudo que não é o país que nós habitamos não é não é a parentela que nós temos lembrando que nós somos irmãos de humanidade nós somos cidadãos do universo então o que acontece fora do nosso país também nos abala também Faz com que nós possamos estar vibrando para esses irmãos De alguma forma, para que nós possamos nos ajudar mutuamente Agora, lembrando que a verdadeira caridade é este amor em movimento Lembrando que amar aquelas pessoas que entendemos de difícil relacionamento é, Que entendemos com pessoas que são difíceis é muito fácil a gente falar né, disso tudo, mas é difícil colocar em prática esses ensinamentos. Agora, no livro dos Espíritos tem uma, uma pergunta, 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos Indulgência para com as imperfeições alheias Perdão das ofensas Em nenhum momento também foi nos pedido Que nós amássemos as pessoas que estão Distante da nossa forma de, de entendê-las Da mesma forma que nós amamos aqueles Que estão mais próximo de nós O nosso entendimento Que convivem conosco Aqueles que... Tem a mesma forma de agir e de pensar que nós. Em nenhum momento foi nos pedido isso. Mas foi nos pedido que nós tivéssemos o um entendimento capaz de aceitá-los como eles são. E temos muita dificuldade em fazê-lo. Por quê? Nós temos dificuldade porque não temos aceitação. Porque ainda estamos querendo ter a, a aceitação e também queremos ter misericórdia para com todos. Nessa mesma, nessa mesma linha de pensamento do Evangelho, sob essa orientação de Jesus, foi nos falado também que Jesus nos dá três regras. O amor incondicional, que seja amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Não é fácil. Mas nós podemos tentar fazer esse exercício Mais uma vez Por quê? Porque na realidade, nesse exercício Nós estamos tanto buscando a paz, o equilíbrio, o bem-estar Como é que nós conseguimos isso tudo? Nós vamos conseguir com o nosso trabalho e com o nosso esforço Com a nossa dedicação e nos tornarmos melhores E esse nos tornar melhores exige algo mais do que, do que só acreditar que da noite para o dia isso vai acontecer então nos pequenos gestos, nos prime eh, nas pequenas formas de nós estarmos num trânsito recebemos uma fechada, da forma que nós nos policiamos e normalmente quando isso ocorre nós ficamos muito bravos, muito chateados nos tornamos agressivos, um exercício, para que nesse momento levemos em consideração que esse nosso irmão pode estar passando por um momento difícil, a gente não sabe o que está acontecendo. Aquele cachorro que late muito do nosso vizinho e, e a gente fica muito bravo, por que não tratativas no sentido de se conversar, olha, está acontecendo isso, aquilo, aquele outro, para que nós nos tornemos Amigos, não inimigos Por exemplo, aquelas pessoas que têm o hábito de furar a fila Muitas pessoas nós conhecemos assim Às vezes nós queremos revidar, nós queremos um exercício, refriar Podemos até chegar, conversar com esta pessoa Mas de forma educada, respeitosa Esses são pequenos exercícios que fazem a diferença e quanto esta aproximação que faz o nosso coração bater de forma descompensada, quando nós chegamos perto de uma pessoa que não temos afinidade, isso tudo é por causa dos fluidos que nos envolvem, que envolve a ela. Mas nós podemos também trabalhar isso tudo. Podemos, de alguma forma, nós podemos estar buscando dentro de nós Tranquilizarmos, nos aproximar desta pessoa. Claro que nós vamos ter confiança, simpatia, mas é nesse exercício que nós vamos aprender com muita dificuldade, porque temos que trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E devagarzinho nós vamos perceber que essa paz que tanto almejamos, nós precisamos lutar para ter dentro de nós. E bem devagarzinho também, nós vamos perceber que nós acreditamos que o inimigo é aquele que está externamente a nós. Quando na realidade é o oposto. Na realidade, o inimigo é aquele que habita dentro de nós. Que, vê, que enxerga de uma forma estranha, que olha de uma forma estranha e atribui aquele outro... Algo que ainda precisa desenvolver dentro de si Então quando nós olhamos inversamente todo esse quadro Nós vamos perceber que de fato nós precisamos trabalhar dentro de nós Esse inimigo que ainda habita e que faz alguns estragos para nós mesmos Nos inquieta, nos atrapalha a nossa jornada Que dificulta o nosso caminhar em busca dessa paz que tanto almejamos. Mais para frente, nós temos, nós falamos do Evangelho de Mateus, tem uma passagem de Lucas nesse capítulo também. Quanto a vocês, amem os inimigos. Não é fácil, nós não vamos conseguir isto. Nós vamos conseguir tolerar, nós vamos conseguir já não maltratá-los. Façam o bem a todos, emprestem sem nada esperar em troca E suas recompensas serão bem maiores Serão os filhos do Altíssimo, pois ele é bom para os ingratos e também para os maus Sejam, pois, misericordiosos, assim como o Pai o é Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36 Isso mesmo então diante disso tudo que nós acabamos de falar, temos mais uma partinha que muito muito bom quando eu estava preparando a, a essa preleção. Hoje nós falamos muito em redes sociais, né? E tem muita gente que nós consideramos sem noção que invade o nosso espaço. E hoje está muito comum a gente falar assim, é, como é que fala? eu escrevi aqui porque eu sabia que ia esquecer fala assim não é deleta cancela essa é a palavra, cancela então hoje as redes sociais nos envolvem e com muita facilidade nós viramos uma presa inclusive dessas redes sociais mas se nós soubermos usar as redes sociais também para deixar de lado o nosso egoísmo a nossa vaidade, nós vamos construir amizades, porque hoje em dia é muito comum, né a gente simplesmente esquece a palavra de novo, cancela, cancela, cancela, e depois a gente fica numa ilha cancelando todo mundo e a gente fica lá sozinho. Então nesse nessas redes sociais existem pessoas também que precisam é, dessa conversa, desse diálogo, e às vezes é um bom dia, às vezes é uma palavra meiga, doce, que ela está precisando. E o maior beneficiado nesse momento não é não é a pessoa só que está recebendo é nós que nesse momento estamos deixando de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade de achar que somos superiores e fazemos com que é, isso transborde dentro de nós também então várias oportunidades para que nós consigamos enxergar de fato o egoísmo, a vaidade que habita em nós e o inimigo que nós somos de nós mesmos também e essas infinitas possibilidades que nos são concedidas de fazer a diferença de enxergar com outros olhos o que ainda temos tanta dificuldade de entender o acaso nos reúne em várias situações para nos tornarmos pessoas melhores para usar daquele momento daquela oportunidade para nós fazemos a diferença Ah, mas é só nós que vamos fazer a diferença mas a diferença quando nós tentamos fazer, o primeiro que recebe o bem-estar somos nós mesmos. Então esta é a proposta dessa reflexão desta noite, que nós tenhamos esse olhar diferenciado, esse amar os nossos inimigos. Jesus quando falou disso, ele não estava, ele não estava falando simplesmente que vai ser fácil fazer isso, nós temos muitas oportunidades, mas precisamos fazer o um exercício para que encaixe né, as pessoas, as pessoas possam assim, é, nós possamos nos encaixar de alguma forma para sermos exemplos para aquelas pessoas que nós entendemos é, serem diferentes de nós, quando na realidade quando nós enxergamos essas pessoas difíceis do nosso relacionamento como os nossos professores diferentes também e lidar com as contradições de cada um não é nada fácil né e lembrando também que nesse exercício nós vamos esculpindo o amor dentro de nós nós buscamos tanto essa essência e quando nós nos damos ao trabalho de fazer esse exercício o primeiro que se preenche de graça de, de amorosidade somos nós mesmos então nós vamos esculpindo isso dentro de nós e esse exercício lá na frente que está nessa encarnação, na outra, na outra, não importa a nossa bagagem vai ser mais positiva vai ser uma, uma bagagem menos pesada, mais amena agora é um esforço de construção sem dúvida que é e para finalizar eu estava procurando esse tema me deparei com uma frase de Francisco Cândido Xavier e eu achei que seria o ideal para que nós fechássemos é, uma nossa reflexão Chico Xavier nós sabemos que é uma pessoa muito espetacular, uma pessoa do bem, mas também tinha suas contradições como ser encarnado aqui. Mas com o tempo ele foi se aprimorando, como é o propósito de todos nós, né? E de repente ele foi perguntado, foi perguntado a ele é, se ele tinha inimigos e ele não demorou muito em responder. Ele disse que ele não tinha Por quê? Porque ele não tinha inimigos Porque as pessoas que ele considerava como amigos Estavam distantes Ou melhor, eu esqueci da frase Eu achei tão, tão fundamental isto se ele tinha inimigos Ao que o médium respondeu Que não Que apenas tinha amigos momentaneamente distantes E isso fecha a nossa, a nossa reflexão Porque as pessoas que nós consideramos nossos inimigos Que possamos estar raciocinando da forma como Chico se coloca aqui momentaneamente eles podem estar distantes de nós porque ainda não temos esse elo de cumplicidade de simpatia de confiança mas que um dia semelhante ao que foi falado por Chico tinha amigos momentaneamente distantes porque nós vamos construir esse elo de amizade de simpatia de amorosidade usando daqueles benefícios que nós já possuímos de misericórdia, de amor, de entendimento então que nós possamos nós possamos refletir um pouquinho mais esse capítulo do evangelho fala, fala de uma parte que agora estou me lembrando que nós temos muita facilidade de enxergar o argueiro no olho do nosso irmão mas que muitas vezes não enxergamos a trave que existe no nosso. E por isso era essa nossa dificuldade de desculpar, de entender, de sermos amigos, mesmo daquelas pessoas difíceis. Então essa é a proposta da reflexão da noite de hoje, que possamos estar de fato nos alimentando deste pão que nós entendemos como divino, que faz a diferença para nós no nosso dia a dia. Então vamos aproveitando esses momentos que aqui estamos, vamos mais uma vez, fechar os nossos olhos suavemente, agradecer a oportunidade de aqui estarmos reunidos, em nome de Jesus. E agradecidos que estamos, nós elevamos ainda mais os nossos pensamentos e sentimentos, e vamos assim, vibrando por todo o nosso planeta, Vibrando para que haja harmonia, paz e tranquilidade em todos os corações Que todas aquelas pessoas que nesse momento estamos conectados através dos nossos pensamentos Possam estar recebendo todas essas energias salutares que nos circundam nesse momento Que a nossa caixinha de vibrações possa nesse momento também estar sendo envolvidas envolvida em muita luz para que todos os nomes das pessoas que ali se encontram também possam sentir esse refrigério que nós possamos estar vibrando por todos os lares, pelo nosso lar e que nós retornemos à nossa casa agradecidos, satisfeitos e felizes recompensados, centriplicados no amor maior que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.